O curso basicamente é uma furada, é uma merda, é uma bosta, fica no vídeo aí para descobrir, tá? É, o curso que eu comprei foi o curso de a Google Salves do Dropshipping, né? Que ele fez curso barato de um real, aquele curso que todo mundo comprou, todo mundo tava visualizando, porque era do zero reais até os dez mil. Então basicamente depois de um mês, que vai, fez um mês basicamente que eu tô no curso, que botei tudo em prática, e o meu resultado vocês vão ver aqui comigo, se inscreve no canal, tá? Pra ver mais vídeos. E com isso tudo, eu vou dizer a vocês a minha experiência real é, Basicamente eu botei a faixa de 25 produtos Foi o que eu consegui achar que é bem difícil A parte mais difícil é botar os produtos Mais do que até os influenciadores na real E depois de achar todos os produtos Montar a loja tudo direitinho exportar, é, Importar os comentários dos vendedores Tudo bonito, tudo perfeito no site Você vai ter o problema de anunciar ele de praticamente procurar influenciadores para anunciar o seu produto com a comissão de, sei lá, 20, no meu caso foi 20% do influenciador e 10% de desconto para os clientes dos influenciador. Nesse caso eu procurei bastante influenciador e achei um no máximo foi Bem pouco influenciador. Mandei mensagem para mais ou menos uns 300. Não tô brincando, foi mais ou menos 300 a 400. Foi bastante influenciadores que eu mandei mensagem, inclusive até uns que eu conhecia da minha empresa. Com isso tudo em mente, eu vou dizer os problemas principais. Primeiro, do curso: o problema do curso é ele fala tudo muito enxuto, ele não explica como é que importa os comentários, ele não diz como é que faz para o sistema comprar automaticamente no frete em que aparece, ele diz qual é os melhores os fretes que vai chegar no dia mas não diz como é que faz para configurar a em automaticamente também não explica que a pessoa tem que botar o cpf dos clientes no site do correios que alguns produtos eles pedem um você bote né que basicamente você tem que botar por causa da Receita Federal e tudo mais você não bota o teu cpf bota o cpf do cliente porque senão vai dar merda com isso tudo em mente com tudo que você Aprendendo o curso e vai procurar externo né, porque você vai quebrar a cara se você não fizer isso que eu tô falando Basicamente o curso é bom, mas ele não é perfeito, ele tem vários problemas, ele pula muita coisa véio. muita E outro problema é, não é 100% eficaz, eu fiz o curso, botei tudo em prática, mas deu errado no final Eu tive que fechar a loja porque ia cobrar 100 e pouco manter a loja online Por causa de um diferenciador, basicamente eu ia pagar para manter a loja porque o que eu ia... De juros, eu ia vender um produto de, sei lá, 5... Que me dá um lucro de 30 conto... para manter a loja que é 100 e pouco. É basicamente isso que... Que dá ruim. Eu consegui até vender o produto, só que foi 30 e poucos reais de, de lucro que eu obtive. Porque o cara, a metade do pessoal desconfia do teu site, que vai entrar no site, ele vai desconfiar. Porque é um site desconhecido, que ninguém ouviu falar. E você, o curso que você vai começar, o curso, a proposta é que você vai começar do zero. Então, você não tem um Instagram famoso, você não tem o um Facebook famoso, você não tem nada famoso, não né? o site. Só sabe que o influenciador está indicando. O único, o único meio de de confiança da pessoa é o perfil e é do influenciador em si. Então o um problema grande desse curso é justamente isso. A pessoa não é para começar do zero, a pessoa tem que ter alguma coisa antes para poder dar certo. Você tem que ter um, um público, você tem que ter uma grande quantidade de pessoal que confia no trabalho, então que pelo menos tu tem algum meio de, de cliente, de arranjar clientes. É complicado, não é fácil. Minha visão para esse curso é que o curso é bom. Mas dependendo da pessoa, entendeu? Então, pra mim, deu errado. Então, o que eu acho desse curso? Muito, muito aberto. Muito aberto. Não tem um conteúdo fixo. Foi mais pra reter dinheiro mesmo. Foi um real, mas foi praticamente 50 mil pessoas. Então, 50 mil reais, entendeu? Então, obrigado por estar assistindo. Tô compartilhando minha experiência. Até a próxima. Valeu.